A Feira de Cursos e Profissões é um grande atrativo para vestibulandos e alunos do Ensino Médio. Nela, grande parte dos estudantes decide qual vai ser o seu futuro profissional. Mas o destaque do evento não vai apenas para os estandes, palestras e atrações. Aqui, o público também vem cheio de sonhos e histórias para contar. Esse é o exemplo do Davi, que veio lá de Joinville para conhecer um pouco mais dos cursos de graduação da UFPR. Seus talentos para mixagem e instrumentos já dão uma dica de qual curso ele mais gostou. Música. Eu gosto de bastante com mensagem de som, gravar pai, coisa fazer eu gosto de fazer coisas do meu jeito. E é um negócio que eu consigo ser mais eu mesmo. Me chamou atenção porque está escrito bem alto, mixagem e masterização, um negócio que eu gosto. Então... Quando ele falou da grade as coisas, realmente parece combinar bastante comigo, parece um negócio bem legal. Para a Cristiane, a história é um pouco diferente. A Pedagoga de Educação Especial vem para a feira todo ano com um propósito em comum, levar os cursos para dentro da sala de aula. Eu venho com essa intenção de, de gravar e levar para eles um pouquinho da feira, para que eles possam conhecer um pouquinho melhor sobre o que passa na Universidade Federal, dos cursos que, a, que ela oferta. Né? Eles adoram cada, cada coisa que eu levo daqui, uma novidade, um estandarte que a feira oferece, sabe? Isso tem sido para eles, assim, um estímulo para que futuramente eles possam também ser um dos universitários aqui. Com gravações pelo celular e conversas nos estandes, Cristiane conhece um pouco mais sobre as graduações da UFR para mostrá-las para seus alunos do nono ano do ensino fundamental. A atitude é uma forma de apresentar, muitas vezes pela primeira vez, as opções de carreiras que os estudantes podem seguir. Para Cristiane, visitar a feira e conhecer os cursos é muito importante para que os alunos saibam escolher seu futuro profissional da melhor maneira. Eu gostaria muito que as mães trouxessem os filhos para cá, para que eles pudessem visitar e também escolher a sua nova profissão. Prestar o Enem, prestar o vestibular da universidade, para que um dia eles possam ser os grandes profissionais que a feira oferece para que eles sejam.